Olha aqui quantos pés de manga tem aqui. Pé de manga, acho que ali no fundo é laranja. Ali, é. Seriguel, que também vai seriguela, também é de seriguela. Aí, só que não tem. Ali acho que tem umas verdes. Muito gostoso Gente, uma delícia nesse lugar aqui Acabamos de chegar Muito bom, muito bom, muito bom Só que aqui o calor é terrível Vou entrar ali agora Precisa Está escuro então você, você, ali, né? você vai, vai lá buscar pra, pra mim? Parte, você quer botar aqui, você É, porque aqui eu falei aqui tem uma estradinha, tá né? Que... Aqui é o Aquela tio... Que eu sempre gosto de ensinar, é. que é isso Aquele ter ter um de, de, de canto de pra outro, né? É. Vai direto é. na ponte. É, preciso da lança, é preciso, da precisa da lâmpada, assiste. Precisa, não precisa. É a primeira vez que ele tá vindo, se ele gostar, ele vem mais. Se não gostar... Carregar o celular? A tia, Bom, tia que já que já ia fazer, fazer o pé. Pra mim era o pé dele, tava feito. feio. Tem de né? toda a qualidade aí. Vocês conhecem. Aí é. Aí juntou na merda, longe, vai fazer. Tem laranja dela laranja. É Jesus laranja que de o de que o nome dele? Jesus Onofre A Minha tia aqui casou com o Jesus, ó. Só que o nome dele é chique, é Jesus Onofre Beto. É por isso que eu bebo um pouquinho, né? Que o Onofre tá no meio, né? O Onofre? <risos> é mas o Onofre é cachaceiro? É. O Anofre é. É. Um copinho de pinga Eu não sabia? A coisa dele seca por noite. É. O Onofre? Quem que é esse Anofre? Ele tá falando de um santo Onofre que bebe. Ó. <risos> é <risos> isso que eu tô perguntando. Eu fiel, né? A tia, a tia o santo infiel. A tia vem pra roça fazer pé de mão, é mole. As pessoas não vão naquele salão, <risos> ar-condicionado, televisão. Mas minha manicure tá aqui. Mas é fofoca, né? Ó. é fofoca. É isso. A minha manicure mora na cidade, só que ela tá aqui no sítio. Então, mas tem que falar assim que lá, só você entrar, você já tá pagando, né? É, só da entrada. Eu já pagando aqui, não. Coisa chica, você entrou, ela paga pra entrar, o sentamento. Pra sentar tá no banco, aquele banco chique, né? Tá é. condicionado. Aí nós temos 100 conto. 100 Ultimamente o Jesus coloca é. a churrasqueira é. ali, ó. Só que tem bebê. Eu do ontem pra filmar, né? Que tava três porcos aí, ó. Só de a metade de cada um. É gerudo, Pendurado. É então, mas aquele que ele infarto, né? Aí é, ele. Eu ele é, eu tipo assim, ele, ele, eu eu não mais, ele. Não sabia pra onde ia pra ele. Mais, para eu tô aqui, João. Eu tô aqui. O que é que ó? Aqui mas eu não Depois da, desde, da, já da aí, manhã eu já vou matar mais dois, tá ali, acabar com resto. Por tá esse ó. coisinho cantado? Tá, tá. Era cinco, para Tá aí, né? tudo antes, mas digo, aqui... Rapaz, mas, ah, mas que lugar que o senhor de... mora, hein? De coisinho, né? Meu Era Deus! De tá Deus que gostoso é, aqui! E terra boa! E é isso que é importante, né? É, você viu soja aqui, você não viu soja. Você vê a soja melhor, tá ali, por ali, já tá tudo desse tamanho assim. eu vi ela aqui... Vamos lá pra cá, né? Vamos lá pra cá, né? Vamos lá cá, Lá na frente, cê já eu quer fazer, né? Eu vou fazer o caminhão. Ó, cê comece lá, mas cê nunca na perna, cê pegou a caminhão. Ó, chega aqui, cê já morra. Mais. <risos> Ô, Silvio, deixa eu te contar aqui que o Jesus tá bravo comigo. Por quê? Que ele fica tá falando possível. em vender aqui pra ir embora. Tá aí eu falei assim pra ele, vamos, meu tá filho. Tá que você foi embora, sim, sim, sim. é... Porque, olha lá, os troncos com as minhas orquídeas, né? Não tem como mais eu tirar minhas orquídeas. Eu falei pra ele, eu vou serrar e vou levar o tronco. Ele falou, eu pago um caminhão pra mudança e pagar um pra tuas plantas, que eu não mandei você fazer isso. <risos> e eu tenho, ah, tudo doido, os troncos tá com orquídea. Aí, é, e é linda quando ela começa a florir, né? Eu tá perdi a florada, eu tava em Douradina. Ah, perdeu mesmo. Perdi. A, a, a, é, a, é a da, da florada dela já passou, né? É, o Jesus falou pra mim, tem uma ali é, que vai florar agora? Ah, é? É, tá saindo é, botão é, agora. Se você vai ficar criando dia, quase cada vez, eu já nem fazer. O negócio aí tá bom, hein? Fique no último. Era bom aí, ó. Aí você já modo, Você não quer pra ser que eu me comia. tudo não tinha que aqui, eu fiz na água. Rapaz, é. É. É, é, é a gente distrair a mão e na cabeça. É. O gatinho, aí ela furou o bonitinho, Tá indo <risos> Essa aí, você, conforme a gente pega nela, lá. Cadê o outro? Cadê o outro gato? Nós estamos conversando aqui, pessoal, ó, e caindo manga, você bobear, a manga vem na cabeça, ó. Olha lá. Esse aqui é o abacate ali tá de penca, assim, ó. Eita. Abacate, Nunca vi abacate dar de penca, assim, aquelas pencas assim, 4, 5, 6, numa penca assim. Tem muito abacate aí? Tem três pés. Sim, ó, tem tá de vez. Vai tirar um para levar. Eu vim de Dina. Hum, eu vim falando que eu ia fazer um regime, sabe? Que bem? Aí ah, eu cheguei aqui... Que, que manquece? Que tá tem que perguntar para ele, Não sei não. Tio, que manga que é essa? Como é que fala ela? Né? Que manga? Qual que é essa? Gente? Desse primeiro pé aqui, ó. Essa aí é de corda não tem o seu nome de corda Olha, que, que chique. Fala que é manga de corda Quando eu peguei a muda, o nome era esse. Gerudo, eu vim falando que ia fazer um resumo. Cheguei bem na época da bomba e tal. Gente, aqui tem muito mosquitinho. É gostoso. E é muito calor aqui. Eu vou... Eu vou... Eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, eu nunca vou, eu até, até gostava sozinho, Quando eu comprei ela... Não era Vai cantar, vai cantar tudo que falou, não, gente. Olha lá, já estou cantando, Lá, um lado de outra. Pô, bem, essa aqui é flor de maio? É? Ah... Uhum. Flor de maio que floresceu em... Ah, já floresceu e já caiu, né? É. Ou é a flor de outubro? Porque caiu de pouco, Aí é mesmo. É, e aí a tia tem bastante orquídea. Aí, ó. Aqui onde? Aqui Nem que ir lá fora. Olha quanta orquídea vem. Essa aqui é, lado, aqui é eu que eu tenho em casa. É. Você lembra o nome dela? Não sei. o nome desse. Tem um Daquilo tronco aqui, eu... ó. E o fluxo aqui vai ter que alugar um caminhão para levar essas troncas. Essa manga aqui, ó. Né, tio? Dela, uma nozinha dela, a manga rosa, só que a manga rosa nossa aqui é, de, é menor. O outro é corriginho. Gente, a terra aqui é muito vermelha, mas é uma terra muito boa também. As mangas que dão aqui, vocês têm noção. Mas eu tenho aqui, ela não vem aqui. Olha só, dá gosto, dá gosto. É uma terra casa, mas, mas dá. dá. A terra fica, parece que fica dura, mas não é bem assim, né? E tá, as mãos aqui ainda estão verdes, né? Eu Eu que ainda tem mais. que Lá, lá tá cante, já Tem bastante aqui, que oh, eu tô vendo é canarinho. Bastante aí cheguei aqui. bastante, né? É é aqui, ó, Sabe é aquela pedra? Hum. Não passarinho aqui. E Olha que bonitinho. o lá. É. Um um você pega um pano, uma toalha, mais dois pau, dois pauzinhos. Eu mato a cabeça de que a minha é farda. Mais a que fazer? Pegar o pé galinha bonita, bem ó. que coisa mais linda. E a mãe vai mexendo e a molecadinha atrás. Pra comer. Olha, ah, Madalena, vou chupar essa manga. Você já viu quanta, quantas mangas tem nesses pés aqui, Bem? Vi. É Aí, uma, uma galinha que parece que tá carregando um negócio na, no bico. Não sei o que é, não sei é uma cobra. Quer ver? Olha lá, o que ela está carregando? Ela tá carregando ah, tá algum, é alguma coisa que eu não quero deixar, né? Vamos se consigo pegar. Algum, alguma coisa coisinha que ela pegou para comer você não quer deixar perdi ela hum, ela ali ó Você não quer deixar aí ah, eu perdi ela já tá boa tá doce gostosa é Servido? Nós estamos no Mato Grosso do Sul Num No sítio de um tio meu Que eu tive o privilégio De conhecer hoje Principalmente com a minha tia que também não conheci Lógico, né é, A continuação Da viagem que eu e Madalena estamos fazendo nossas férias Conhecendo essa família Da parte do meu pai que eu não conhecia Então, estou me esbaldando, né Aqui é porão comer um mais um almoço gostoso ali, mais uma carne. Enquanto isso, estou comendo manga. É estranho misturar tudo, mas não tem problema. Gente, aqui tem, tem muito pé de manga, tem várias qualidades de manga. Apesar de eu acho que já está no final, mas tem muita manga ainda. Aqui é bem diferente de Minas Porque em Minas é cheio de morro E aqui não Que é tudo retão Você vê Você vê muito longe Você olha aqui assim, e vê aquela planície Perder de vista. Choveu esses dias, mas dá bem, plantação vai bem. Tem muita soja por cima, assim, assim, Chico, muita soja mesmo. Aqui é a terra da soja, na verdade, né? Essa região aqui é só é. soja. A só da, de vez em quando, na pista, com as índias, é só soja. Às vezes, uma plantação de cana, mas é muito é. raro. Às vezes, uma plantação de milho. As mangueiras estão carregadas, tão carregadas. E eu acho que é o final, viu, Cícera? Não é nem o início da, da safra. Resim é, de pitanga Tem bem pouquinho porque ele é novo E elas não estão muito boas Tá meio mochinha Mas tá boa iguela seriguela falei que não tinha gente mas tem sim ó porque tá caindo aqui no chão e eu amo fruta amo fruta onde eu vejo fruta eu como graças a Deus que eu posso comer que não dá para pegar seriguela tô... não tô achando nenhuma aqui no baixo mas depois eu pego. Eu não posso comer muita fruta porque senão eu não almoço. Um pé de coloral. Ouro. Um pé de caju. Um pé de goiaba. E aqui um pé de bambu. vamos usar galinhas vai ah, madalena vou chupar essa manga você já viu quanta, quantas mangas tem nesses pés aqui bem vi. Ah, é uma, uma galinha que parece estar tá carregando um negócio no bico não sei o que é não tem ser uma cobra olha lá o que ela está carregando ela ah, está carregando algum, é alguma coisa que eu não quer deixar né ó se consigo pegar Algum, alguma coisinha que ela pegou para comer, porque não quer deixar Perdi ela Sim. Ela ali ó Você não quer deixar Aí eu perdi ela já Tá boa Tá doce, gostosa Sim.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 esses dias mas dá bem a plantação vai bem tem muita soja por aqui mashi né, tem muita soja mesmo aqui é a terra da soja na verdade né essa região aqui é só é. soja de vez em quando a beira da, no da pista que nós vemos é só soja. De vez em soja, uma soja uma plantação de cana mas é muito é. raro. às vezes uma plantação de milho mas as mangueiras estão carregadas e eu acho que é o final, viu Cícera? Não é nem o início da, da safra. Tanga Tem bem pouquinho porque ele é novo e elas não estão muito boas. É muxinho.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 Mas depois eu pego. Eu não posso comer muita fruta porque senão eu não almoço. Aqui é um pé de coloral. Ourco. Um pé de caju. Um pé de goiaba. E aqui um pé de bambu. Vamos usar Quem tá assustado, porque nunca foi filmado, eu acredito. Deixa eu consigo pegar. Oi. Oi. Não tô conseguindo pegá-lo bem. Mas é um chiqueiro aqui, gente. E no chiqueiro tem porcos. Pássaros Muito gostoso Ficar ouvindo O cantar dos pássaros Olha aqui o que eu achei Oi, dona galinha Você Fica assustada não, tá? Tem muito ovo aí? Hum? Oi? Oiê Dá medo dela ficar. Tem uma outra ali, não sei se ela botou ou se ela tá assustada comigo. Não sei o que é. Que curiosa. Hum, é uma orça. Só que não dá para filmar daqui. Assim, ó. Passando carne pra gente comer no almoço. Olha aqui, gente. Está máquina de plantar. Aqui é uma matraca, né? Aqui é uma não. matraca? Essa aí é? Não, é o desfirador. Aqui o tio. O tio Jesus. Você vai encerrar com, com essa máquina? É. Então não é mais no machado, tio? É? Não é mais no machado? <risos> tem o mel separado bem põe no chão para me ver tipo, para me uma melhor nossa que delícia tem como, tem como... Eu... pegar aí? e aqui está o chão vou tirar ali é. para tirar o mel Mel e ele C estragou. É, Cícero. Oi. Tem mel dentro lá da madeira que ele encerrou. Ah, dois. Não atravessou por muitas sorteas, Ah, tia, a tia já tá aí, aí é? É, tá eu é. tá hum. não vi. Cadê a minha tia? Não estragadinho. Ah, não, não Você filmou já, Ben? Ah. Filmei, mas eu. Deixa eu filmar. Deixa eu ver. Gente, que coisa. Aí, o cara foi madeira para pôr um pouco e vem dentro. Aqui pessoal, ó. meu tio foi serrar esse tronco aqui pra colocar ali na churrasqueira, que churrasqueira. E ele não sabia, logicamente, ele pegueu, pegou lá Não, bem. Eu tô filmando Quero cheirar a madeira Como você <risos> cheira, lambe, sei lá, morde, mas peraí <risos> Ele vai ter que partir, vai ter que ir Vira pra cá, Ben, vira pra cá Aí, ó Tinha essa bênção lá dentro, ele não sabia, Cheio de mel, né, nega? Uhum. Opa, aí, ó Vai, ó. Cícero, olha aqui. Olha que delícia. Esse é isso, é o meu puro. Hum, que eu delícia. É aveia, e velho um É o mais caro que tem, né? Esse é o mais caro. Eu sei você conseguir tirar um dedo, Que jeito que tira aqui? Tá assim, é né? A colher ou com a mão? É. Não, é, vai ter que rachar a lenha para tirar o pavinho dele inteiro. Ah, nossa, então eu vou estragar aqui. Não, não, mas vai o pão, quer dizer, nem sabe que vai dentro. Ah, então vou cantar esse para mim. Caramba! Pode pegar aí, vai abrir o outro. Vou catar esse tronco pra mim e vou comer. <risos> sai com uma colher! Sai com uma colher! Aí, mano. Desse de jeito não almoça. Tem como a gente chegar num lugar desse aqui e não comer alguma coisa? Então. Abre o meu estraga. Cícero, ó. Nossa, aquilo é né? bem, bem pouquinho. Aí a bichinha tava voando, olha aí. Aqui, vocês vai ter que de... pôr pra voltar, ela tá aqui dentro. Chega, né? tá, tá escorrendo, escorrendo na minha mão, ó. Tá lá dentro. Ah, que delícia. O quê? <risos> mas como é que eu ia adivinhar que ela vai dentro O porquinho tá assustado porque.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 Tem muitos pássaros, muito gostoso ficar ouvindo o cantar dos pássaros. Olha o que eu achei! Oi, dona Galinha, Você fica assustada. Não tá Tem muito ovo aí. Hum? Oi, oi. Dá medo dela ficar tem uma outra ali não sei se ela botou ou se ela está assustada comigo para filmar daqui. Olha lá, fumaça passando carne para a gente comer no almoço. Olha que lindo. Está aqui máquina de plantar. Isso aqui é uma matraca, né? é uma não é? Essa aí é. É uma auditoria o tio, o tio Jesus, você vai serrar com, com essa máquina? É. Então não é mais no machado, tio? É? Não é mais no machado. <risos> O que Aqui é o o mel da beinha. Ah, que delícia Aí ó, Deixa separou eu... o mel separado da beinha. Põe o chão para me ver para mim, melhor Nossa, que delícia Tem como, tem como eu... pegar aí? E aqui está o Deixa ele tirar ali para tirar o mel. Era mel e ele estragou. É, Cícero! Tem mel dentro da madeira que ele encerrou. Ah, ele ah, mas... atravessou por muitas formas. Muita ah, tio, a tia já tá aí aí, é? É, tá aqui no vídeo. Cadê a minha? Não tia? Tia? tinha de estragadinho. Não, não, não. Ah, não Você filmou já, Ben? Deixa, eu... Deixa, eu... Deixa eu filmar. Deixa eu filmar. pra fazer. Gente, que coisa. Aí, o cara foi ser ramadeira pra pôr um pouco e vem dentro. Aqui, pessoal, ó. Meu tio foi encerrar hum, esse tronco aqui pra colocar ali na churrasqueira. Que e ele não sabia, logicamente, ele pegueu, pegou lá, não bem, eu tô filmando. Quero cheirar a madeira. ele vai ter que partir, ela vai tirar tudo. Tira pra cá, vira pra cá. Aí ó, tinha essa bênção lá dentro ele não sabia. Cheio de mel, né, nega? Uhum. Opa, aí ó. Olha ó. Cícero, olha aqui. Ai que delícia. Esse aí já isso? é o meu puro. Hum, então que delícia! Esse é o abismo, e um dos é o mais café. caro que tem, né? Esse é o mais caro. Eu sei que é você conseguir tirar um milho inteiro. Que jeito que, é? que tira aqui? Tá assim mesmo. Com a colher é? ou com a mão? Não, é, vai ter que rachar a lenha para tirar o pavinho inteiro inteiro. Ah, nossa, então eu vou estragar aqui. Não, não, mas vai chupar, quer dizer, eu nem sabe que aí tá dentro. Ah, então vou catar esse tronco para mim. Caramba! Pode pegar aí, vai. E vai abrir o outro. Eu vou catar esse tronco para mim e vou comer. Pega uma colher, só vai com um Aí, Madalena. Desse de jeito, é? jeito não Tem como a gente chegar num lugar desse aqui e não comer alguma coisa? Então. Ai, meu Deus. Estraga. Cícero. Nossa, aquilo é bem, bem, bem possível. Aí, a bichinha tava voando, olha aí. Aqui, vocês vão ter que ir pra ela voltar, ela tá aqui dentro, né? Olha, que tá escorrendo na minha mão, ó. Tá lá dentro. Ah, que delícia. Quê? Mas <risos> que não é que ia te vai dentro de espor. Nós todos. precisamos de um tom não a então. é Ué, eu vou. o Ô Nino, põe lá pra ele. Pô, tá Olha, cachaça com é é é, tipo, 15 pra 11. É, cachaça com o quê? Quai, vai vir. Vai, <coughs> parece, parece o araçá. É, ah, parece Bru, o... Pega na colher e vira no pra você ver. Daí não Ela não parece o araçá. Parece uma não, é uma Mas lá. não é, Mas é, é igual a mesmo. A é o mesmo, né? interessante. Pega uma galera e pega uma pra você vou ver. <risos> vai pegar? eu vou, okay, eu vou pegar o, a pinga pra ele, pra não derramar. Ah, eu quero ver a putinha. Ai, desaforo. Ei, não passou não também, Eu faço passar? Não cabe. E vezes ela vai passar, ela engancha lá dentro? Vai não, vai o cheiro aí, tá gostoso. Ó, parece o um araçá, Chico. Agora você lava ela. Amanda, lava a ela debaixo da torneira e dá um teste pra ela, você ver. Lava ela pra tirar é é, um, a uma... no... torneira. Ah, um... é. Que interessante. Tá parecendo guabirova? Tá por aí. Aqui tá tirando a parte dela, gente. É. Tá aqui no meio de fora aqui ela. E ela bebe! Que ela bebe a respeito! Ela quer que me Não havia coisa que eu vi, ó! Vem dia viva! A tenho... senhora não quis, não quis dizer que era pro, pro bem, pro bem, pro bem? É pra ele! É, é pra ele não derramar! Ah, sei que é pra ele não derramar! E Ela escondeu ali atrás, ó! Botei um, um, até uma colher pra disfarçar lá, ó! Olha lá! Tirou meio copo! É que eu fui falar ela parou! Ela tirou o copo inteiro! É com guabirova mesmo, aqui se chama de quê? Guavira. Guavira? É. Não posso nem guavir, guabirova é outro. Né? Não, guabirova de pasta é outra, tipo uma coisa. Agora caiu não? Eu tava mexendo com o tatuado de guabirova lá. Distrair um pouquinho. Pode comer, rapaz. Você vai levar lá, eu vou acompanhar. Não vai pegar de porco, Dico? Vem pra cá, não, senão eu Ou oh, não, traz a vasinha, deixa eu pegar de porco aqui. Essa costelinha. <risos> Essa costela, Tio? É, a costelinha de porco. Que coisa, né? Que beleza, hein? Vamos botar lá em cima? Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Ele vai querer outra para pegar de porco? aí em cima! Já tá. de a tia é foi até a florzinha aqui. aqui. É. Rapaz! Tá Dependi tá de que tomar até vermelho pra compartilhar com o Natal. Nada então? O menino é. O primeiro casamento ele já tá casado, tem três filhos. E aquela minha filha não tem nenhum? Eu ele? Ele tá Ô, deixa eu tirar esses tapetes, essas coisas verdes de cima do tanque ali. Não não não, tá não, não, não. Já tá filmando já. Não, liga não, ó, pessoal Minha tia tá aqui querendo falar, tá tirando uns negócios aqui Não tá nem pegando aí, tia Aí, ó Descascar esses abacaxi aqui Produzidos na terra da minha tia Então eu tô lavando Só que não tem veneno, né, tia? Tô lavando porque a terra aqui é vermelha Só pra não sujar Mas veneno não tem, não Aqui é naturalzinho mesmo Tem agrotóxico Cadê a tábua, tio? Vai no que? Na tábua? Vou ter que pegar aqui, peraí. Ai, eu tenho. Peraí, eu vou pegar outra Cadê a faca? Eu ponhei lá pra você, se não ficar por lá. Ah, é, tá aqui ah, dentro, tá. né? Tá cortando essa faca? Se não tiver, não é fácil cortar, tio. Parece que. Vou dar uma passadinha de uma. Charinha. Tem que passar uma água aqui, ó, assim. Eu passo. Tábua pesada da bichê. Dá um trato aqui na tábua. Ô tábua pesada, hein, filho? Que tábua que madeira que é essa? Era maior, ele ficou com medo de eu brigar com ele, você tá vendo que está cerrado É, porque... É, menino, ia, era só uma aqui, menino, que era o menino o nuca. peso, né, Tia? Ele cortou um pedaço aí, ó. Era verdade, era assim. É grande? Eu não aguentava sem assim, borsite, não aguentava levantar a caba. Eu falei, o dia que eu levantar vai ser para dar na nuca. Ele ficou com medo e cortou. <risos> ah, essa foi boa. Então, Não fica mais no gás. Deixa eu vou aqui agora. Essa coisa é outra. É isso que eu falei que tinha tirar a caixa. Forma. Onde joga o bagaço? Vou botar aqui dentro e depois pega. vai é aí, tá colocado. Agora eu falar uma verdade, hein? Que diferença! Que diferença! Eu falo que eu comprei um esses dias, é totalmente diferente. vai ficar quando a pegou aqui, é doce, de roubar o mel. Esse é natural, você não que for injetar a docinho dentro, não. Então até esse tempo aqui que eu tava com 4 mil pé de abacaxi. Quatro mil, tio? É, aí não vendi nenhum, aí só ficou perdendo aí. Perdia de punhada, de caiolada, jogava lá fora. Falei, mas rapaz, o que eu tô fazendo? trabalhando à toa? Tá trabalhando só para jogar fora? Falei, não, então não é, Aí parou de vez? E aí eu deixei só o que tava. Sem plantar mais e nem... E o pé que foi acabando foi arrancando. Arranquei, faz tudo, ficou uns pezinhos aí. Quatro mil pés de abacaxi. Não dá cem pés mesmo. Aí a seca esse ano também refiou um pouco, acabou. Agora esse ano o ano que vem eu vou cantar bastante. A Vou plantar pelo menos mil, a mil de pés. De da bom. Bom. A família vem, quer levar, leva. O outro conhecido quer vir levar, leva. Pronto. Não eu ficar falando que eu vou vender que não vai. Vale. Mas é muito doce, muito gostoso. Ele tá filmando. Estou filmando e tô comendo. Ah. Tia do céu, meu Deus. Não dá para acreditar a leveza do abacaxi. Hein? faz chá com, com a casca. Lá em casa eu faço direto, deixo na geladeira, adosso. e vou tomando. Na hora que daquele calor da cedo eu vou tomando. E é uma delícia. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, faço isso há muitos anos atrás já. Eu te mais depois que eu subir. Se eu subir 80 metros, eu não ouvo mais. Não, eu para o pessoal comer agora. Quem quiser se testar lá, que aproveite a chance. Eu estou comendo aqui. Pode deixar aqui. Gravando, aqui é. É. Quantos pintinhos que essa galinha tem? 18. Olha aqui, Vai, gente. eu não sei andar de eu tenho que parar porque eu não sei andar. Rapaz, aqui na roça a coisa está modernizada, hein? É na curta. Deu certinho, velho. Né? Ô, tia, você faz isso aqui quanta vez por dia? Não ficou preguiçada, A semana não foi, não. É de seriguela. Carregado de seriguela. E uma fruta muito apreciada por essas bandas, gente. Aqui embaixo ainda estão verdes. Mas lá no alto já tem as maduras já. Canário da terra que tem de monte, de monte. Um cacho aqui ó, um galho né. Olha o cantar do canarinho. Aí ele dá prende a moto. Aí começa, vai tomar ninguémzinho. É que aí não domina mais nem a moto. Dominei mais a moto. Malinha pro final do ano? Não, é que tá tirando choco, tá pois. Ah, tá tirando choco, Ezio. Tem que prender mesmo. Né? E aqui ninguém bebe, esse aqui é porque saiu aqui da chuva. É, esse aí ninguém bebe, porque a pessoa mexe com mel, né, tio? É mel. Mesmo com mel. É. Eita, quanto 251. Aqui o Flor tem dois ali ainda matar, mano. Dois porcos bons ainda. Né? Já você filmou? Se você ficar pegando aqui. Já pra polícia, se quiser comprar pra gradiar a cerveja, eu tenho 20. Tem um o Zé mais barato que tem que gostar comprar, hein? Obrigado. Eu comprei é, esse tenho... lá. Tem 20 tem... aí. Que que é, tio? Um de cerveja, com caça, com caixa, com tudo. no Gai tem um monte, né? Esse cara compra. Compra porque tem... Que tem marcas ali, tá fora, ó. Obrigado, tenho... Não é pra Diana, porque eles pegam... Um pouquinho assim... Tem mais aí? Colocar dentro do mão. Aqui em cima é mais fácil também. Não dá, sim. Pegou o flash bem aqui, ó. E aqui é um pé de limão com vários frutos. E é um limão que por aqui é muito apreciado, né? Essa aqui é E aqui tem outro ao lado. Está bem carregado de fogo. Olha ali, ó. Ah não, passou É a vantagem de morar no sítio, né? Se vai comprar na cidade, eu cheguei a pagar esses dias quatro reais no quilo. E aqui na roça se a gente plantar, logicamente, a gente consegue uma economia muito boa.